Seja bem-vindo a mais um vídeo do Mente de Sucesso. Hoje iremos falar sobre os hábitos matinais das pessoas mais bem-sucedidas da nossa história. Antes de começar, quero deixar bem claro que mesmo que você ou alguém siga todos esses hábitos que vamos falar aqui hoje, isso não significa que você será imediatamente bem-sucedido na sua vida profissional ou pessoal. O objetivo desse vídeo é é mostrar para você o que estas pessoas fazem, os seus hábitos e as suas rotinas. Por que por vezes modelar os hábitos de alguém que já alcançou algo que você quer alcançar? Pode ser o primeiro passo a transformar a sua vida numa vida melhor, a sentir-se mais realizado, mais bem-sucedido e, sobretudo, mais feliz consigo mesmo. Será que nessa lista você irá encontrar o hábito que falta na sua vida? Antes de continuarmos, Olá! Eu sou o Antônio, e se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Aqui no canal a gente cria imensos vídeos que vão ajudar você a tornar a sua mente numa mente de sucesso. Por isso, se isso é do seu interesse, inscreva-se, ligue as notificações, e torne-se numa pessoa melhor. Hábito número 1 um. Ora, o primeiro hábito começa mesmo é na noite anterior, mesmo antes de você ir dormir. E esse hábito começa por desligar computadores, celulares e todos seus aparelhos digitais. Isso desacelera o seu ritmo e indica ao seu cérebro e ao seu subconsciente que é hora de desconectar, hora de relaxar e de descansar. Além disso, outra coisa que pessoas bem-sucedidas e empreendedores de sucesso fazem antes de dormir é listar as atividades para o dia seguinte listar elas por ordem de importância. E dormir sabendo já o que você precisa de fazer no próximo dia, faz o seu cérebro começar a traçar um plano inconscientemente, faz com que você já acorde com objetivos traçados para o dia, e se torne assim mais produtivo. Segundo, ter um horário. Ora, este hábito é o segmento do hábito anterior. Ao acordar, você deve fixar um horário para cada uma das tarefas da lista que você criou na noite anterior. Comece seu dia pelas tarefas mais importantes. Definir as suas verdadeiras prioridades para esse dia. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, você terá um controle maior do seu dia e de como irá gerir seu tempo. Segundo, fará você focar-se primeiro no que realmente importa e deixar as tarefas menos importantes para segundo plano. Essa é realmente uma das características mais presentes em todas as pessoas de sucesso. Portanto, chegou a altura de adotar isso para sua vida também. Terceiro hábito Algo que pessoas mais bem-sucedidas todas têm em comum, é energizar seus corpos, por meio de alguma atividade física, qualquer que seja ela. Enquanto muitos saem para correr pela vizinhança, ou passear seus cachorros, outros vão na academia. Na verdade, não importa o que seja. O importante é fazer algo. Mostrar ao seu corpo que é de manhã, que o dia já começou. A altura de fazer seu sangue começar a circular, despertar seus músculos, e mostrar para seu corpo que é a altura de ele começar a trabalhar. Hábito número 4 Afirmar, visualizar, e só depois executar. Para quem nunca fez tal coisa, isso pode parecer algo pateta. Mas a verdade é que a maioria das pessoas bem-sucedidas faz isso todo o seu santo dia. Começar seu dia com afirmações positivas. Visualize o que você quer fazer. O que pretende alcançar. Aonde quer chegar. Delinear um objetivo concreto. Isso motiva seu cérebro inconscientemente para correr atrás dessa ideia e executar os passos necessários para tornar essa realidade possível. Saiba o que deseja do fundo do seu coração, e por certo, isso será seu. O próximo hábito, que na verdade poderia até ser o primeiro, é a reflexão, o silêncio, a meditação, a gratitude. Pessoas bem-sucedidas o fazem pela manhã, Antes mesmo de energizar seu corpo. Mas, na verdade, você é que vai decidir quando quer fazer isso. Busque um lugar tranquilo, na natureza se for possível. Sente-se. Feche seus olhos. Não pense em nada. Só você. O silêncio, a sua respiração profunda, e a completa ausência de pensamento. Muitos especialistas, apontam que meditação, mesmo que por breves minutos pela manhã, é uma das melhores formas para reduzir o estresse no seu dia a dia. Além disso, aumenta também nossa autoconsciência, nossa percepção sobre o meio que nos envolve, e proporciona uma maior clareza nas decisões do nosso dia a dia. Isso o ajudará a manter o foco nos objetivos principais e mais importantes, e a eliminar todas as más energias que rodeiam sua vida. Último hábito, e esse é o hábito número 6. Ora, o último hábito desse vídeo, é na minha opinião, o mais importante também. Sabe, um dos maiores problemas que eu vejo na sociedade, é as pessoas pararem de aprender quando acabam seus estudos. Se você perguntar a qualquer bilionário ou empreendedor de sucesso, como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos... Sabe o que todos eles têm em comum? Todos eles tiram pelo menos 30 minutos de seu dia para ler, aprender e aprofundar seus conhecimentos. Um estudo publicado diz que essas pessoas leem em média 52 livros por ano. Sim. Ouviu isso certo? Isso é um livro completo por semana cara. Elas não se sentam a ver TV ou no Facebook depois de jantar. Elas leem, estudam. Aprendem. Sabem que o mundo, principalmente na era da tecnologia, está em constante mudança. E tem de se adaptar. Estudam história, economia, finanças, desenvolvimento pessoal e muitos outros assuntos mais complexos. Leem biografias de outras pessoas importantes e bem-sucedidas da história, leem seus erros, aprendem de seus erros, e tentam evitar fazer esses mesmos erros nas suas carreiras. Por certo você já ouviu dizer que as pessoas mais ricas ficam mais ricas, e as mais pobres, mais pobres. Ora, agora você sabe por quê. E esses aí, pessoal, são os seis hábitos que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum. E aí, qual destes você achou mais interessante? Qual destes você já tem? Ou irá implementar na sua vida? Compartilhe conosco e deixe a sua resposta nos comentários aí abaixo desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu gosto, isso dá-me motivação para continuar a produzir e a melhorar meu conteúdo. Inscreva-se também no canal, ative as notificações e não perca nenhum dos vídeos que ajudarão sua mente a tornar-se numa mente de sucesso. Um forte abraço pessoal e até o próximo vídeo.